Olha só quem deu o ar da graça Como de praxe, né? Ele vai e <risos> rouba o meu lugar Pedro, Pedro, gravação Pedro, dos programas. Se queria o seu lugar, não fosse ir pra outro lugar, cara. Não pensa não, mano. É pior que Ixi. eu não fui, cara. Eu dormi um pouquinho só. <risos> <risos> eu fui no evento ontem e cheguei, tô mó cansado. <risos> Pedro, você começando mais um Anime Stage? Começando station. o quê, Já começou faz tempo, cara? É que e meia, maluco. Já <risos> tá compartilhado nas redes sociais. <risos> tá tudo aqui, cara. Mas tudo bem, mal não faz. Mal a, não ga, faz. a galera que tá ouvindo por áudio oh, nem percebeu. Combinado <risos> não sai, cara, né, <risos> cara? Exatamente. Você tava de jurado ontem, né, Pedro? Eu vi as fotinhas. Nossa, tecnologia. O Olha tá só, muito bem, muito bem. Tava Olha lá, só. vi algumas coisas que ganharam que eu não concordei muito. <risos> Olha, Mais pro... Aproveitando esse break pro retorno do Pedro, eu vou falar aqui ó, a galera assistindo a gente, Júlia Moretti, Marina Anabelel, o Felipe Henrique, mandou um beijo aí, ó, o melhor professor da Japan Sunset, hein, aí, o pessoal tá falando, ó, coisa Cristina Casato, o pessoal tá vendo aqui, beijão pro Caio, e o Caio sou eu, Êê. Muito bem, então vamos falar aqui dessa entrevista que a gente trouxe vocês pra isso, não foi pra comentar de de Carbon e outras coisas. Coisa linda. O quê? Vocês comentaram? Foi bem rápido, Perdeu a chance, ah, pera, já fui. foi. <risos> hum, eu não assisti. Ah, então tudo bem. Tá tudo <risos> Diogo, bem. acho que a gente tem que começar por você, já que o, o cabeça desse projeto é você, né? É. Explica pra galera exatamente o que é o projeto de vocês aí. Fala aí. O projeto Santos C Episódios Ocultos é até difícil de falar da história do começo dele. Porque ah. é uma coisa que envolve realmente muito sentimento, muitas emoções. E não tem nada a ver com o Roberto Carlos. Tem a ver mesmo com isso, é verdade. São tantas emoções que eu vivi. Lararara. Tô brincando. No começo, eu me lembro até hoje, eu tava na rua com os meus amigos. Eu tenho 35 anos, então… 94, quando passou Cavaleiros, a gente brincava a na rua, Copa de 94. Lá, graças a Deus. Eu falei, a gente traz uma galera muito nova. A gente traz uma galera é. muito não, nova. Eu tenho preconceito, cara. Eu tenho, eu tenho eu preconceito da é. Como assim você não conhece o Romário e Bebeto? É, não, é, não, não. A frase então, cê, é vai lindas. que a sua tafarel não te diz nada. Não te diz nada. Os caras da vida muito corta. é tetra! Segue, João. Você tava na idade certa pra acompanhar o boom, o primeiro boom dos cavaleiros, né? Engraçado o seguinte, eu. Passei pela manchete, a gente não tinha controle remoto naquela época. E, eu não tinha na minha casa. e Era uma coisa cara, gente. Era cultural, né? Mas Demorou, nem todo mundo tinha. Aí eu, eu saí, fui brincar com os meus amigos e um deles falou assim, olha, eu preciso voltar logo pra casa hoje que vai passar a batalha na casa de touro. E eu falei, o que vocês estão falando? Ah, daquele desenho que passa na manchete Eu falei, é aquele que o cara tem um olhão? Que eu só, eu só passei perto do seio e ele tava com o Justo! Do olho. E cara, aí... eu acho que a gente tinha que mudar O nome do nosso programa pra tipo É aquele que tem um olhão? <risos> <risos> Porque é a melhor descrição para anime, <risos> cara é Aí ele falou, é eu falei, Pô, esse desenho é muito chato Ele falou assim, não jogo é legal, você tem que assistir Daquele dia pra hoje eu não parei mais. Olha eu só. Eu fui influenciado. Todo dia alguém. que você fez a pergunta, né? Mano, foi, foi. As más influências colocando a criança <risos> num caminho que nunca mais volta. Camelho. É, né? ótimo? <risos> e eu, naquela época, eu tinha muita vontade de escrever um pouco de história de Cavaleiros. Até porque os, a gente não tinha contato com os fãs, a não ser os amigos da rua. Não tinha rede uhum. social, nada. O tempo foi passando. É, e na, estreou o Orkut. Lançaram o Orkut. E eu fiz uma comunidade onde a gente fazia fanfics Você deseja a é. saga dos fãs. E naquela época eu já tinha vontade de desenhar alguma coisa Mas eu não conseguia comunicar isso Para os desenhistas O tempo foi passando Eu tive altos e baixos com coisas minhas Atividades, etc Até que me ab... foi me aberta uma porta Onde eu Entendi que eu poderia Fazer Doshinji de Cavaleiros Porque para quem não conhece no Japão A cultura Doshinji é a seguinte É a paixão nacional lá como aqui é futebol Né? Então Existem feiras anuais, até mais do que uma vez por ano Onde os fãs se reúnem Pra faz, fazer a sua comercialização local Somente local de revistas então, Você falou de One Piece, de vários animes O cara é fã de um, de um personagem do Naruto Ele é, faz uma história segundo o ponto de vista dele a, O pessoal geralmente tende a fazer um paralelo Com o fanzine que tem aqui e tal Mas é uma coisa mais forte que isso É, mano, Eu né, conversei cara? com um cara que disse que fanzine do Oshinja É a mesma coisa, uhum. porque é partido de fã Fanzine não é sim, só sim, o desenho claro. E lá existe essa cultura Inclusive as editoras, elas frequentam essas feiras Porque ali há grandes talentos Quase todo quase todo profissional O mangaká mesmo, tipo no Japão Começou em doujinshi, ou continua isso. fazendo doujinshi É, porque hoje. ele pode ser A própria é Rádio Sim, né? nossa, ela continua, a maioria dos caras continuam lançando Porque eles gostam, é, é uma coisa é diferente É, é como né? é futebol aqui, entendeu 40% do material impresso do Japão é de mangá uhum. Então é uma coisa absurda E eu, eu, eu sou um cara bastante sonhador eu gosto de ficar com o pé no chão Mas eu tiro muitas vezes ele também Porque <risos> é todos aqueles que encontrar. eu vejo Que realizaram grandes sonhos E coisas teoricamente difíceis São pessoas que pensaram assim Então eu tive uma, um desejo assim, ardente De hum, produzir é, o é, meu é, John X. <risos> é, espírito de amigos. Eu tive um desejo muito forte mesmo Não é só uma expressão realmente De fazer um Doshinja onde... Porque Cavaleiros ele tem muito gancho narrativo. Acho que mais do que qualquer anime. É Sim, muito. Né? Uns pelas palhas do roteiro, outros porque ficaram mesmo ao estilo do programa. Eu, eu, eu, acho, eu acho que ele tem tantos ganchos que é o lance é o seguinte: pra, pra cultura de fã, isso é muito precioso. Porque ele é muito simples. Uhum. Não é nem só você isso, ele consegue... teve muito tempo que não tinha nada Sabe? Tipo, ó, oh, o, o também. mangá acabou Ah, já tem um gancho próximo próxima saga Quando vai sair? Ih, é. É. Não, é isso porque gente, muito bom observar, é verdade Deixa a gente sonhar, tá ligado? Não, é porque, por exemplo, eu acho que é, No outro aspecto, um outro anime que eu adoro mesmo É Evangelho mas Evangelho é mais difícil Sim, Eu acho né? que é uma mensagem muito mais truncada pra passar. Cavaleiros, não. Aquela, aquela mensagem de grupo, os é, plots. Os plots. É clichê, plots. É. É, é clichê mas é o. O pessoal gosta de falar que é ruim é. clichê, mas não é ruim, não. Não, não é ruim, não. É, é ruim clichê, é é. nenhuma. Porque funciona, vezes, exatamente, né? exatamente. É. E depois outra, né? Ruim só 30 anos. atrás, entendeu? Ele começou 30 anos atrás. Se você ler o episódio G, que é atual. Quer dizer, tem 10 anos, mas é atual comparado com o antigo Ele tem outra linguagem sim é. contato, Tanto que tem infância que tem dificuldade de entender Mas eu, eu percebi que eu pude, eu, sou, eu sei Eu entendo que se uma pessoa pode sonhar Ela pode realizar Eu sempre lembro de um exemplo do Santos Dumont Eu falo isso pra todo mundo, já falei pros meninos sempre, Agora não, porque a gente já tá junto Mas <risos> é, Santos Dumont é um homem como nós até que um dia ele podia estar sentado no banco de uma praça Virou para alguém e disse Eu quero construir uma máquina que voa Ele certamente foi visto como neurótico por alguns Porque nenhuma máquina voava Se você sair agora na rua e olhar para cima Você vai ver aviões passando porque isso já é normal Mas há algumas décadas atrás Enquanto alguém não sonhou, isso era absurdo Verdade. E ele sonhou e fez E nós temos exemplos mundiais assim. E eu entendo que nós, o Brasil ele é muito, muito responsável pelo pela sucesso de produções japonesas, todo mundo, a gente vem de várias épocas aqui diferentes, a gente sim, sabe sim. da manchete pra cá, e por que não estreitar ainda mais isso, ah, mas é difícil não, tudo bem, mas vamos fazer então eu entendi que se eu conseguisse construir aqui no Brasil, uma cultura aonde os fãs pudessem re se reunir para fazer os seus doshinjis a fim de que editoras, por que não japonesas ou mesmo as brasileiras, fossem até lá para conhecer o trabalho que aquele artista do doshinji fez que ele também tem alguma coisa para mostrar que não é doshinji que é dele próprio, seria bom isso e eu decidi lutar por isso e... Virou um, um projeto pessoal seu com amigos. É um projeto meu de vida, entendeu? De vida. Tipo, eu vou fazer isso pra vida toda, eu posso fazer outras coisas, mas eu não vou me desligar disso. Não é um trabalho de fã, que eu vou começar hoje e para daqui um ano, porque eu tive que trabalhar. Eu, eu, eu estou debruçado sobre isso. Você se organizou pra fazer Exato. isso. Exato, e eu estudei livros e tudo mais. Não tô falando só de roteiro, mas como eu poderia ter uma equipe. E eu entendi, isso foi crucial pro projeto. Eu entendi que pra eu ter do meu lado... O Alisson tá comigo desde o começo. Acho que é o primeiro dos que estão lá, né? Ah, não. O Caio aqui foi primeiro o seu, não foi? Não, não. Mas o, Ca... mas o Caio... <risos> o Caio Augusto, um abraço pra ele. Tá assistindo a gente de Portugal agora. Ele, ele não faz o mangá. Ele participa com algumas artes, porque ele não uhum. pode. Mas dos primeiros foi o, o Alisson. Depois vieram outros, a Gisele, o Eric, a Luana, o Osmar. É, a sua equipe é gigantesca, a gente tá né, tá em nove cara? hoje, entendeu? Tipo, vocês estão vendo só dois aqui nos desenhistas? É, Mas é uma galera, A que equipe é, é uma galera, porque tem 38 Cavaleiros 88, outros. cavaleiros. É, <risos> muito mais. Coitada. <risos> Ainda bem que ela não tem que lutar contra nós, porque ela tá ferrada, mano. Pode vir ela e o Hades junto. E eu entendi claramente que para eu realizar o meu sonho eu tinha que realizar o dos outros uhum. e qual é o sonho dos meus e, e o primeiro seria o, o desenhista que é. até então não sabia quem era então o Alisson queria fazer um quadrinhos o Tiago, a gente conversou no Parque da Guabranca Branca ele dizia, não, mas eu quero fazer, mas é, talvez não vai ficar igual a editora, ficava aqua, aquela série de porquês que é. uhum. fica realmente na nossa vida até que alguém chega e fala, vamos sonhar junto você para de fazer antes de começar né? é, já fala, não, não vai rolar né? precisamente, então quando eu consegui convencer os desenhistas, de que existia um potencial, eles abraçaram comigo e nunca mais o projeto foi o mesmo. Porque agora éramos um povo, né? Cheio de tentáculos. E aí eu consegui comunicar isto para quem segue. Então tem pessoas que seguem a gente hoje, que quando a gente... A gente tem um site onde eu é, coloco lá os mangás para leitura. Inicialmente uhum. foi com o Instagram. É aquela coisa, para realizar um sonho. Comece onde está, use o que tem e faça o que pode. Vai andando que o mar abre. É igual a escadaria da Casa de Peixes. Se, se lá na, na Casa de Ares, o Ceia soubesse que tivesse essas rosas, eles aí iam subir com aqueles problemas. Não, anda pra frente, quando chegar lá as coisas abrem. Resolve uma medida que for é. aparecendo. Né? Exatamente. Tipo. E aí eu... Tem fãs... Aí a gente fez um site, porque no Instagram era difícil, por conta do tamanho da imagem, postar uhum. um quadrinho pra leitura. E quem pagou esse site foram os fãs. Um deu 10 reais, uhum. o outro deu 20 Teve um que deu 30, 50 e 100. Inclusive tem um comentário aqui, você leu o comentário do Douglas? Não, peraí. Douglas eu... falou o seguinte, manda beijo pra mim. Ele falou o seguinte. Beijo, Douglas! Me contratem, sou desenheiro. Cara, esse é o meu sonho também. Faço uns projetinhos de doujin desde criança. Olha aí, mas um já cara. Douglas, tô, ó, ó, tô ó, esperando, ó, ó, esperando você no direct. E já viu os negócio do Douglas, eu traço Vai, o cara, é. Tô esperando você no direct do nosso Instagram. Arroba, episódio oculto. Não. Esse, esse é o site o Instagram é sanseia.episódiooculto é, depois os foi. meninos me passam a gente quer conversar, porque foi exatamente assim eu tô conversando com, hoje com caras do estado de todos os estados do Brasil gente dos Estados Unidos pô, Diogo, que legal sempre, a, a, a resposta é sempre a mesma sempre foi o meu sonho é. aí eu pergunto, mas por que, que sempre foi e não é mais? ah, então é porque eu tive um não filho. Dá, né, eu cara. tenho que trabalhar para tal coisa é, com os livros e, e conteúdo que eu consumi eu entendo o seguinte isso é mundial, tá? O, os livros comunicam isso. As pessoas usam o próprio sonho como hobby. Elas uhum. não usam pra viver. Porque, porque é difícil, porque, é porque difícil, não tem mercado, claro, sim, porque né? tá distante, porque tem que fazer uma coisa emergencial pra dinheiro. Eu entendo isso, assim como eu entendo que alguém pode mudar isso. É, e tem uma coisa também. Se você, se A coisa vai ficar eternamente como hobby se ninguém começar. Sim, é. né? Uma pessoa precisa começar. Exatamente. Eu falo, eu falo até pelo fato, assim, por exemplo, eu não digo que a rádio aqui é um hobby, mas é, também é uma coisa que não, não, é, não é o meu principal trabalho. Eu acho que uma, uma, você tem que faz, fazer. Né, eu, eu, particularmente, eu detesto essa palavra hobby. Porque… Parece que você tá se divertindo, só. é um negócio que você faz de sacanagem, <risos> não né? não, é, não, é, não parece que tem roteiro, não parece é, que eu tive um imprevisto pra chegar Robin. aqui. É, Aí eu avisei o Caio, falei, Caio, é, pelo é, amor de Deus, abre é, o programa. É, Ro, mas é é que pra o... mim, é um roupão que você bota depois do banho, <risos> saca? Mas é que é, o robinho é tá que não dá o dinheiro suficiente do é, trabalho. Isso é isso. Mas, cara, entendeu? uma pessoa não precisa… Uma coisa não precisa dar dinheiro pra você levar ela com seriedade. Sim, sabe? sim. Né? E, e isso não, te precisa outro tipo de não precisa ser o seu principal, não precisa ser o seu, principal. ganhar dinheiro nunca é ruim, mas não precisa ser o <risos> seu principal, Às vezes você pode ganhar e reinvestir. É que a Exato. gente tem aquela mentalidade muito fechada, de, tipo, se essa coisa que eu tô fazendo não tá sendo o que vai pagar as minhas contas, é. pra que que eu tô fazendo? É, é, é, sabe o que não dá certo Não, sabe o que que é? É a merda eu vou falar bem baixinho para o YouTube não dar problema. <risos> é uma porca... é a, pia, a porcaria do empreendedorismo. É verdade. Meritocracia. As coisas eu... não... vão todas dar certo. Não é assim? É. Eu, tudo Calma. isso que você falou, por exemplo, é verdade. A gente não, não, necessariamente não vai ser feliz só ganhando. A questão é: virou 30 dias, vai bater na tua porta o aluguel, o telefone. Sim, não né? Tem o que você fazer. Exato. Uhum. Então eu decidi claramente. O que, como eu ia fazer, eu estou fazendo agora com, com o meu grupo e as pessoas que vêm comigo mas eu decidi que eu iria extrair um fio de ouro disso, claro. nós vamos ter as nossas feiras, é, legalizado evidente claro. né? a gente não quer viver é, fazendo uma coisa que por isso eu falo, eu, meu sonho é a longo alcance, eu quero que o Japão tenha consciência dessa feira Aqui nós temos o, uma, uma, uma, um bairro forte na cultura japonesa sim, Nós sim. temos o consulado japonês Como vamos fazer? Se eu soubesse lá no começo, você tinha cruzado essa linha Não, eu comecei agora, as coisas vão vindo Então eu tenho hoje nove desenhistas Tenho os fãs que pagaram o site Outros que já disseram para mim, Diogo, eu sou professor de história Eu não sei escrever roteiro e não sei desenhar mas eu posso te ajudar com informações históricas? Pô, claro! Né? Porque cada um oferece aquilo que tem. Eu fiz uma live na, na, no Instagram contando a motivação por trás das doze casas e coloquei essa live para que as pessoas entendessem como seria como é a nossa vida em cima disso. Então, por exemplo, quando os cavaleiros. Qual é. Imagine que nós somos os cinco cavaleiros de bronze e a nossa missão é chegar até o nosso sonho. No caso dos cavaleiros de bronze, chegar até o grande mestre para salvar Atena. Hum. As 12 casas são o caminho da vida. Quando você entra na casa de Ares, o que acontece? Existe um técnico que conserta as suas armaduras. Vocês não podem fazer. Quer dizer, quantas coisas a gente não pode fazer... E a intervenção de um técnico nos ajuda. Ou seja, um terceiro. Uhum. Né? Depois, quando você chega na casa de, de, de gêmeos... É Aparecem duas casas. Uma delas é a ilusão e a outra é real. Quantas ilusões nós não temos na nossa vida Dizendo, ah, isso não vai dar certo Ah, não vou continuar O Shiryu não viu, porque ele estava de Tadinho olhos fechados de barão, cara. É, é, não, não é barão, ele é mais Você de boa Eu é de quis pular é essa... Brasileira, né? Eu quis pular ah, essa casa não, desqui... não existe nunca Eu quis pular essa casa Porque as outras têm mais desafios Eu não sei se eu ia conseguir narrar todas Mas todas elas refletem alguma coisa que a gente vive no dia a dia né ah. Ah, O Shiryu não viu o desafio da... O desafio fantasma Porque ele estava de olhos fechados nós temos que fechar os olhos da mente diante de algumas coisas Porque tem problemas que não existem Ah, não vou conseguir, ah, vai dar problema aqui Calma, começa primeiro, quando chegar o problema você resolve Se você já colocar empecilhos antes dos seus sonhos Você não vai resolver nunca Outro que eu adoro, exemplo, é na casa de câncer O Shiryu morre e ele volta à vida Como? Com a ajuda de Deus Passa a Saori e salva ele Quantas vezes na nossa vida, a gente andando, você tem que parar e respirar E pedir ajuda para Deus isso é, As 12 casas é um ensinamento para a vida Então Cavaleiros deixou uma mensagem muito forte que é Junte-se com seus amigos que têm o mesmo sonho e não desista. Acho que esse é o grande barato de Cavaleiros mesmo. É, é foi da... o... Não é só, tipo, daquela... a porrada legal. É, Pô, é dólar pra caralho. É. Mas, mas bem, a o porrada, você gira a porrada é, isso, é quase né, secundária, se você pensar sim, no relacionamento tem, de É, é verdade, sim, sim, quase não tem luta de física, né? É mais poderes. Então, Cavaleiros me comunicou isso a vida toda. E eu lendo um livro um dia, ó, é, tem uma pergunta fica pra todo mundo aqui agora, pra vocês de casa e pra vocês daqui da rádio se você tivesse um bilhão na conta, que não precisasse nunca mais trabalhar pra ganhar dinheiro, o que é que você faria pro resto da vida? eu esconder esse bilhão e continuar trabalhando <risos> possivelmente fora porque eu não, fora, é, porque porque eu não sou burro você <risos> <risos> acha, acha que você vai parar de trabalhar, tipo, a é, pr primeira coisa que você for fazer quando descobrir que você não tá trabalhando é revirar é em tua vida <risos> quer dizer, eles fazer ou seja, o que você faria se, se não tivesse que trocar aquilo por dinheiro, e a única pergunta que eu fiz pra mim, a, a resposta que eu dei pra mim é o seguinte, se eu tivesse esse dinheiro na conta eu abriria um estúdio com todos os equipamentos colocaria todos os desenhistas lá, é fazer, você, que você que fazer. E, jogava, e jogava na internet pra todo é. mundo ver, Porra. entendeu? eu entendo isso, muitos começaram assim por que nós não? então foi nesse dia que eu entendi que era isso que eu queria levar pra minha vida e quando comecei a comunicar aos fãs no Instagram Todo mundo diz, Diogo, que legal que você tá fazendo isso. Como eu falei do rapaz, da, professor de história. Uhum. Muitos querem isso, mas o cara não desenha, não é roteirista. E às vezes... Como que eu vou ajudar, né? Tipo... Como que eu vou ajudar? Então eu vou realizar os seus sonhos se você realizar o meu. Ajuda, como? Curtindo, compartilhando. Ou a gente fez alguns adesivos e vendeu para dar uma porcinha no projeto. Coisas pequenas. Então eu me considero muito hoje um construtor de sonhos. Porque estou construindo o meu da minha equipe e das pessoas que estão junto comigo. Se você quer ir longe, vá sozinho. Vá acompanhado. Se quer ir rápido, vá sozinho. E eu tenho... Embora você disse que eu tô à frente do projeto, realmente, eu fui quem sonhou o projeto. Mas ele não é mais meu. Não é mais é, meu. Tem coisa que o Tiago fala. Né, claro. Diogo, não dá pra fazer assim. Ele é técnico. Eu já sei. Tudo bem, Thiago. Só me explica. O Alisson já falou, Diogo, esse aqui... Não... É, é, você tá decidindo? Tudo bem, eu entendo Todos os que estão participando conosco Dão a sua opinião forte e ativa Por isso a gente chegou onde a gente está Quando, Há um ano atrás eu não tinha nenhum seguidor Porque não tinha Instagram, hoje a gente tem dois mil do que, É diferente de 50 mil Mas são membros que participam Que apoiam, as pessoas compartilham Eles gostam, eles me dão retorno, eles procuram um direct Eu tenho um amigo que está assistindo a gente agora Também o Saulo, que é um, é um grande desenhista E ele tava nessa de Puxa, eu queria desenhar, mas tem esse problema é Emprego, não sei o que, etc e tal e ele, muito reservado, me contou só recentemente que o número de seguidores dele foi de 500 para mil, em pouco tempo. Uhum. E ele falou, Diogo, é, isso me deu uma injeção de ânimo. Claro, né? Pra eu poder voltar a fazer aquilo que eu acredito. Que eu já me realizei. Ele não vai nem fazer histórias com a gente. Ele tem uma história dele de cavaleiros próprios, que eu super gostei. Falei, faz, depois a gente posta aqui, se uma hora você quiser vir. Então a forma com a qual eu estou andando para frente é olhando tudo o que tá acontecendo. A gente fez um contato com o... O Sérgio Peixoto da Animax. Sei, sei. O Sérgio achou muito Peixoto legal é o projeto. Ele pra caramba nisso, no meio, né? Deixa é, ele, ah. naquela, ele, tipo, ele gostou do projeto e disse que vai tentar nos ajudar. Você entende o que significa isso? Eu não sabia quem era ele antes de quando eu, de eu começar o projeto, nem é. que ele poderia nos ajudar. A gente vai andando e vai vendo as coisas acontecer. É, Mas uma o... figura emblemática, sim, né? Exato, Exato. Dos não, dos, desse meio de, de, de muito antes de ter tipo comunidades, redes sociais, coisa assim, o Peixoto era um é. dos nomes grandes. É, ele ali, já estava, ele já ele estava que, entre que os era a melhor né? revista. É. A única revista realmente boa que tinha, se bobear. Peraí, vem, Fala pros outros. Ah, chega um pouquinho mais perto pra falar aqui. Ah, verdade. tá. É... Mas deu pra ver o que eu falei? Fala de novo. É, fala de novo, falar isso <risos> que Não, que o até é importante, né? Muito antes de ter internet, rede social e tal, ele tinha Animax, que era a, a revista principal, especializada, a única realmente boa, realmente informativa. E eles tiravam o leite de pedra, né? Porque caçar é... informação naquela é, época. Não tinha. Então, eu você conheci vários sabe. animes impensáveis na época, porque... A maioria, ficava, Ura, né? é, não, e a maioria ficava chutando aquele cachorro morto De falar de Cavaleiros do Zodíaco é, E o Rock Show, Dragon Ball Eles mostravam até coisas novas é, é E eles mostravam os animes que eu nem fazia ideia que existiam Na época, tipo, sei lá, Slayers Patch Label Que nem sonhava em o passar O trabalho dele né? tava à frente do tempo, né, no muito, fim das contas muito. Peraí, outro, faz o, o Virgulhinha Sonora Virgulhinha Sonora, Pazotto tô tentando me acostumar com essas babacasada <risos> eles eu, trocaram os efeitos como que, você, como que foi pra você, a abordagem para tipo vou, imagino que no começo você mesmo ia atrás das pessoas para tipo, trabalhar com vocês e depois o pessoal começou a ir atrás de você né tipo um a um como que foi tipo cada um... primeiro é vamos aproveitar quem tá aqui né tipo o Alisson, você falou que você foi um dos primeiros né tipo como que foi é... na verdade o Diogo né ele entrou em contato com a escola uma escola de mangá era a Japão 7, da qual eu ainda estou trabalhando né como uhum. professor Aí entrou em contato com o Fábio Chin, que atualmente é meu chefe, é um grande amigo também, que me mostrou caminhos de como se tornar um desenhista e tal. Aí o jogo entrou em contato com ele. Aí o, o Fábio ele veio falar comigo: ó, tem o Diogo, né, um roteirista, ele está querendo fazer um projeto, uma história, um mangá de Cavaleiros. Aí ele pensou em outras pessoas que fazem um quadrinho, né, ele conhece bastante gente, inclusive. Ali me indicou, né. Aí o Diogo, a gente começou a conversar de como poderia prosseguir com esse projeto, né? E até hoje eu tô com ele. Né? Quanto tempo já faz? Ah, foi uns três anos, dois anos. É uns dois e pouco, mas Acho não deu três ainda, três ainda né? não. Será que já deu? Eu tenho é que É que 2020 deixa muito. Janeiro é uma época terrível, né? Você nunca mais sabe quando. É, é, é o tempo de nada. <risos> é então, é, quando ele entrou em contato, aí beleza, eu tava começando, na verdade, a, a entender como construir uma história. Como fazia quadros por quadros, né? Você estava é, estudando na época ainda? Sim não, né? Na verdade. Estava trabalhando? É, é eu estava trabalhando com o professor. Na verdade, eu era só professor. Ainda não tinha planos para começar quadrinhos, porque eu sou muito, digamos assim, lerdo para criar ideias. <risos> assim. Não, toda, toda hora que eu tenho uma ideia, eu demoro semana só para construir uma só. Entende? Então, eu sou muito lerdo. Aí, o Diogo, eu lembro de uma vez, que ele me mostrou um, tipo, um esboço da história do Caio, né? Do, do Miro, lembra? Sim, sim. Que sim. eu tinha que fazer e tinha já tá tudo planejado assim, aí eu tive uma ideia, né? Pelo menos um esboço do que o Caio tinha feito, aí eu comecei a aprender mais, eu absorvi mais aquilo dele, né? E aí comecei a gostar bastante, já gostava antes, mas aí comecei a adotar como se fosse realmente um, uma profissão futuramente, né? E, claro, quero trazer pro Brasil inteiro, já como um mercado, um objetivo já, imposto um já, já, mas foi mais, mais ou menos isso. É, quando eu comecei, que eu, eu, tipo, eu tinha só a ideia. Uhum. E junto da ideia, a certeza de que, como eu falei, uma ideia pode acontecer. Então eu fui atrás de um por um. Ah, olha, eu tô... É... Porque eu penso o seguinte, tem bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que só eu sonhe com isso. Essa é a minha certeza. <risos> então, sim, se, eu, se eu já fui atrás de 100 e ninguém topou, eu tenho... Não tô falando bonito porque eu tô aqui, não. Eu, eu penso isso. Então... O centésimo primeiro vai vai ter tem tem que ter alguém, não é possível, porque todas as, as ideias, as pessoas apoiam. Você vê pela rádio, vocês estão aqui em grupos, não tem sozinho. Qualquer coisa, até coisas absurdas, sempre tem alguém junto. Eu falei, eu vou encontrar. Eu vou achar e então completar eu quatro aninhas. É, é verdade. Parabéns. É verdade. Vai ser essa parte mais difícil, mas como eu já conheci o meu roteiro de cavaleiros que modéstia a parte, é muito bacana. Eu falei, quando isso virar mangá, vai ficar mais fácil. Então hoje a, a, eu ainda converso com cada um que chega no direct. Eu, eu mando a lista de desenhista para eles uhum. seguirem, mando a estrutura do projeto e eu digo o seguinte: a nossa intenção é homenagear o Massami Kurumada porque uhum. eu Independente dos furos de cavaleiros. Ele fez parte da nossa infância. Ou Foi ele que. Tu... As portas pro Brasil foram escancaradas por conta de Cavaleiros. Eu tenho muito. Eu fico muito triste com uma pessoa que consegue assistir Cavaleiros do Zodíaco e só ver as coisas ruins. Nossa, falo, Cara, não, você tá vendo muito sentido, errado isso? Tá muito errado. É, você assim, deve ser uma pessoa muito amarga tá, tá ligado? É, é, tipo... Faz sucesso no mundo. Quer dizer, não é... tem muita coisa além ali. E a melhor, eu entendo como artista é o seguinte. A melhor forma de você homenagear um artista é usando, mostrando que você ama o trabalho dele. Claro. Né? Olha, eu te adoro, mas seu trabalho é uma coisa absurda. <risos> então eu É até melhor do contrário, eu falo, não gosto de você, mas seu trabalho é claro. bom. E cara, não, eu, não, te eu, não, eu fico Isso né? é ético, é é tá reconhecendo. Então a gente quer muito homenageá-lo fazendo histórias dele mesmo. Porque eu, tudo que eu construo cabe na série oficial. Uhum. Eu uso os ganchos narrativos. Vou dar um exemplo, quem tá assistindo conhece muito. É, vamos falar do mangá. Afrodite matou o mestre do Shun. Como foi essa luta? Nunca apareceu. Eu tenho essa Só luta. Só falou feita. que rolou, né? Verdade. Exatamente. Orfeu, tá aqui o, o Thiago que tá desenhando o guiding do Orfeu. Orfeu dizem ser um cavaleiro que viveu há 13 anos atrás com a Eurídice no santuário e ele era. Dito tão forte quanto é, é, os, os Cavaleiros de Ouro. E aí? Eu tenho esse roteiro. Foi uma das histórias que eu mais gostei. O Tiago tá fazendo. Então, se a gente tivesse com o na mesa hoje e ele pegasse esse trabalho e olhasse, ele não, realmente, isso aqui se encaixa. É dele, não é nosso. A gente tá fazendo o que a gente ama e quer ver, pronto. Mas aquilo é para ele. Então, tudo que eu construí de roteiro é feito dentro dos ganchos narrativos da série porque uma empresa... Como a gente falou aqui, sempre é uma empresa. Sim. Por que, que eles fizeram o figura para vender boneco e atingir o objetivo. Sim, Ponto. Se eles pegarem esse trabalho e entenderem que aquilo pode é, estender o mercado ou manter aquecido, nós fãs mais antigos, eles podem falar, vamos fazer. Eu não tô sonhando em vão. Tem gente que já me chamou de inocente, outros me deram, já deram risada. Alguns já falaram que eu tô viajando. Tudo bem. <risos> Seja, é, é o que eu disse, essas mesmas pessoas que fizeram coisas inovadoras ouviram a mesma coisa. Muito obrigado, então, se eu tô ouvindo de pessoas que não acreditam em mim. Não tem problema para mim. O que é que você sente quando você ouve que a galera tá falando que você tá viajando? Nada. Tipo, Nada. não quando esses quando essas pessoas é, falam eu olho a... quem é o cara entendeu ele tá falando de forma técnica como o Thiago já me chamou atenção para tal coisa uhum. não então tipo eu já eu já tô calejado eu tenho 35 anos eu não vou mais sofrer por a Essa é a altura entendeu? do campeonato né é. viu o... mas você presta o... atenção naqueles que assim criticam mas tem embasamento sim né? sim isso ah, cara, com certeza então, foi uma assim que eu pessoa escolheu. O é coisas. completamente diferente. O um é, cara vinha é, e falou, nossa, tá, mas sim, é estava é, é, é, é tá falando que como que se fosse uma coisa simples, mas não é tão simples sim, tem sim, gente não Você tem 20, 30 anos que, é que assim, não entendeu sim, isso sim, ainda. isso ah, tá, tá, é verdade. Não, claro. A maioria na frente, a maioria não entendeu. Entra naquilo que eu estou falando. Às vezes o cara quer fazer uma coisa, mas ele acha impossível e não faz. Gente, voar era impossível até ele alguns Ele nem anos. tenta. Né? Exato, ele não sabe como fazer. Só que isso é mundial, não é uma, uma, uma crítica nossa do Brasil, nada disso. As pessoas são assim. E entre esses, sempre há alguém que sonha e puxa os outros. Então, quando foi ganhando corpo, porque os desenhistas, Tiago, Alisson e todos os outros, eles deram forma ao meu sonho, que até então estava só na minha cabeça, era uma ideia. Eles desenharam e isso virou nosso. Os, os, os seguidores que vêm por conta desse trabalho... Eu tenho conversado com pessoas, eu quero Eu sempre tive. As quatro paixões minhas são cavaleiros. Eu gosto muito de autoajuda, auto de desenvolvimento pessoal, no sentido de eu fazer pra mim, mas ajudar os outros também. Uhum. Eu gosto muito de moda masculina, que eu trabalhei uma época com roupa masculina, comprava umas coisas bem legais. Eu já ia perguntar das camisetas. Não, essa aqui, esse desenho foi o Saulo que fez. Uhum. É armadura de ouro de aço do Miro do Escorpião, feita uhum. pela Fundação Kido. Era um universo onde os cavaleiros perderam a sua armadura. E a Fundação Kido fez uma armadura pra eles, de aço. E agora eles têm que lutar sem o cosmos, usando só a força física. Como é que um cavaleiro de ouro vai lidar com isso? É uma ideia genial é, que ele sim, teve. Então, eu adorei. Então eu. eu parece eu... muito o violão de Tokusatsu, né? Nossa, parece é, Sim, nome dele. Gandam Wing de Ouro. É, é né, parece meio garo. É, Pode crer. E você vê, essa ideia era do Saulo. E é dele ainda. Mas ele, ele não tinha como. Pra onde mandar isso? Então o projeto abriu as portas para as pessoas sonharem também Estou muito satisfeito, uma coisa que eu queria Quero e vou fazer é Eu quero trabalhar com desenvolvimento pessoal Porque O que salva a vida de uma pessoa às vezes é só um conselho uhum. Tem uma frase absurda Que eu não sei de onde veio que é Se conselho fosse bom ninguém dava a vendia Gente, as guerras começam e terminam por causa de conselho Como assim? De onde saiu isso? Eu não entendo isso, eu não sei de onde saiu isso é Deve simples, ser de alguém que não, não gostasse é. <risos> Então eu, na minha vida Eu passei muitos apertos, inclusive nessa fase do projeto Que muitas pessoas viraram as costas E tudo mais, eu vou te contar uma aqui já que vocês vão é. <risos> E aí, por diversas vezes O que eu precisei foi de alguém que me aconselhasse Esse pessoal que segue cavaleiros A gente só tem em comum o gosto de cavaleiros Mas um é músico, o outro é pedreiro Um é, trabalha na padaria E um tá estudando Quem Mas... é pedreiro? Não, teve ter alguém, teve ter alguém. Gente, eu deixa, é deixa eu só interromper um pouquinho o assunto Tem um comentário aqui Vamos lá. Que é de uma, uma pessoa que me segue nas redes sociais Chama-se Saragóis Saragóis veio e falou o seguinte Vim só pra ver o Zambarda se retratar sobre Naruto Porque eu falei, Naruto é uma porcaria <risos> Continua achando Naruto Uma porcaria, Saragóis você está Feliz demitido, pra você Você está demitido Não, eu sou dono desse negócio Mas, mas, mas, mas <risos> lê um comentário maior Ela fez o comentário maior depois Deixa eu ver aqui qual é o comentário maior? Eu pego aqui, ela... É, é, é, é, eu só queria falar é que mal essas coisa do Narutinho. Eu Ela queria ó. falar mesmo. Você não, não sabe o que o Naruto ó. passou, cara. Ela falou aí. <risos> Na vida, ele pode Foi ser um pouco Naruto. duro <risos> às vezes. é ó. Eu um pouco duro? Ó, não a Sara falou ah, aqui, eu vi, ó. Quando Vai, eu, eu era criança, ver. participava de concursos de desenho de cavaleiros numa rádio de Fortaleza. Okay. Como nunca ganhava, ia aprimorando meu desenho, devorando... Uh, revistas heróis, ah, já que não havia internet grande, herói, um dia eu descobri que minha mãe nunca enviou meus desenhos nenhum desenho Porra, mãe, é. depois da escola acabei cursando artes plásticas, mas não confio na minha mãe até hoje, Chile um me adota tá correta na desconfiança e a produção tem que fazer uma vírgula sonora que essa história é maravilhosa muito bom Isso que é cômico para nós é, mostra aí. Né? Na, na é, real, eu, uma merda. Sim, aí, <risos> mas é isso, Sabe o que é o pior? O pior é que esse tipo de coisa. Isso, consi... na verdade, gente, a gente tá dando risada porque é, a, já passou, a gente tá dando é, risada com mas passado. Mas naquela época era o preconceito. Tipo, esse com é o nosso tipo nosso de galera. coisa que um, que um pai ou uma mãe faz você. Ah, não vou fazer. Imagina se a criança manda isso e não coloca o seu Se você um desenho tem desenho filhos dela, pequenos, triste, pelo amor de Deus, deixa o seu filho assistir desenho. Ela quis fazer, mas esse negócio, às vezes era melhor ela ter mandado e não terem chamado. Do que ela, a mãe nunca nem tentaram mandar o um desenho, né, cara? Você sabe tipo... que tem uma. Nessa. Nessa. Nesse caminho. Eu vi uma, algumas reportagens que o. No começo de Cavaleiros, o Curumada pediu aos fãs. Aos fãs. né? Você vê o que é então a importância do, da cultura nacional lá que é Quadrinhos. Que enviassem pra ele o que seria a armadura dos Cavaleiros. Então a do Chaka, a da China, do Camus. Várias outras. Parece que, que desenhasse é. pra ele ver. Ah. Aí ele criou baseado naqueles desenhos. Eu tenho até as imagens desses protótipos. Já vi, é muito legal. É, não. É legal. Pode ser até que não seja tão profissional, mas é legal. Mas é legal você vê se ver de onde origem. Exatamente. O fã colaborando. E, ou, ou, em outras palavras, os fãs também são pessoas Sim. de talento. O Curumal é quando adolescente, pera... ele era fã do, de alguém. Ô, bota as imagens pra rolar na live enquanto a gente tá falando aqui, é verdade. Eu tava até quase esquecendo. Então, botei, quer segue. dizer. Quando eu digo que estou sonhando com uma coisa que pode acontecer, eu, eu tenho precisão e exatidão no que eu tô falando. Como vai acontecer é outra coisa. Eu não <risos> é sabia quem era o Thiago, eu não sabia quem era o Alisson. Eu entrei em contato com o Fábio Shin, que foi muito gentil e indicou o Alisson. Eu tava no Instagram e conheci o Thiago. A gente não sabe no meio do caminho quem é que... Quando, que hora que o Wiki vai chegar para te ajudar, <risos> né? Mas você sabe que ele vai vir em alguma hora. Então, é nesse sentido que a gente tá sonhando. A, vo a vontade de homenagear o Curumada, porque de fato ele mexeu muito com a minha vida e com a vida de todo mundo, Tá envolvida com isso. E além disso, criar uma cultura nacional... Por exemplo, aqui você já ouviu falar no Matsuri Sei, claro. Takeda, tá aqui, deve estar assistindo a gente agora, um abraço para ele. Ele começou esse evento gratuitamente, porque ele é japonês, mora aqui. O primeiro deu 3 mil pessoas agora já está dando 30 mil sim claro, quer dizer sim, você é tem que começar a gente pode fazer uma feira aonde nós vamos reunir pessoas o cavaleiros é sua base eu tenho é, projetos relacionados ao Tokusatsu histórias do, do, do, do como seria a continuação dos flashman e quantos Aliás, fãs brasileiros esses não têm está na tela agora sim tá rolando aqui legal já já comentou, tá, coisa linda aqui. quantos quantos fãs brasileiros não tem eu já estou conhecendo alguns pelo Instagram como estou dizendo então eu tenho esse sonho de enquanto homenageamos, inclusive a feira pode se chamar Maçã Kurumada. É, qualquer coisa desse tipo que, que possa validar essa, essa homenagem eu tenho esse sonho que é reunir esses outros artistas e ver os trabalhos deles sendo trocados uns com os outros mostrados nas editoras eu tenho a, a esposa, o esposo da Gi que é uma das, uma das desenhistas do projeto ele trabalha pra Marvel Quer dizer, não é, eu não tô falando uma coisa absurda. Por que, que o Alisson não pode trabalhar para que Pra, pra Kitachone? Eu sei o que eu tô falando. Infelizmente, algumas pessoas que deviam ajudar, eu vi que deram as costas. E teve um cara que eu conheci, ele falou para mim assim, Diogo, olha essa história. Como é que tá o teu projeto? Eu conheci ele num restaurante, ele era diretor de televisão. E eu falei, tá acontecendo assim, assado, os desenhistas estão com o protótipo já. E a pessoa que ficou de me receber não, não tá me dando um retorno. Ele falou assim, mas eu conheço o presidente da Toei, Animeixo. Eu, oh, eu fiquei dessa cor aqui, ó. Eu fiquei dessa cor aqui. Eu falei, como assim? Ele falou, é, faz o seguinte, pega esses modelos, vocês estavam quase terminando ainda, não tinha terminado. O Tiago não estava com a gente. Traz esses modelos, a gente apresenta para pra ele. Quer dizer, ele não... Talvez ah, lá... Eu lembro, eu lembro. Lembra, ele pode dar uma direção, alguma coisa do, do, é? o presidente da Toei pode dizer, né? E... Uma, semana, uma ou duas semanas antes de ficar para outros protótipos, esse cara morreu. O oh, louco! Cara. De cirrose. Nossa, puta, mano. Você não sabe, eu não né? Sabia disso. Morreu de cirrose. Caralho. Caramba! Quer dizer, agora eu vou falar um português bem claro. Depois, porque, até porque um tempo que eu é esconder nada, a gente está realmente sonhando com vontade. Depois que eu comecei a ver uma coisa ou outra, como ele já é um senhor, eu pensei, será que ele não confundiu? Porque não é possível. Ele disse que conhece por conta dos, dos trabalhos que ele já fez. Mas, independente disso, na hora que ele falou. Ele falou, traz, a gente apresenta pra ele. Pra mim foi tido como verdade. Você imagina há duas semanas de eu mostrar pra ele, o cara falece: Voltei pra estracar zero. O Thiago não tava. Eu falei com ele: Gente, aconteceu isso. Vocês querem continuar comigo? É. Porque era o trabalho. Todo mundo abraçou e continuou. Lógico, né? Entendeu? Todo, ficou, todo mundo ficou junto. Então, vencer hoje é uma questão de honra já. Nós vamos criar um espaço onde os fãs brasileiros possam expor seus trabalhos dentro dessa natureza de Dolshinji também. Tem um cara que é fã do Tiago Azul Hakusho, eu quero fazer uma história do Kurama quando era criança, ou a versão dele. Tudo bem, vamos fazer, vamos mostrar os talentos. Mas essa história que você tá contando, assim, eu vejo muitos paralelos até com o com que eu passei, assim, na minha carreira fazendo site de games, entretenimento e cuidando um pouco disso é, já recebi proposta de gente que veio com promessa cara, você vai ter programa na TV aberta é, e já e tá, de, tá não, tudo não era, certo e não, né? não, e não era conversa, não é não que tá tudo certo era, não era conversa assim, era projeto da, da outra pessoa também é, hum. cada um traz uma parte. Ela, já queria, ela, queria, ela queria me puxar, porque eu já faço conteúdo e já tá tudo online lá, dá pra usar, entendeu? E, cara, a gente não consegue prever, infelizmente, é, é isso que é. acontece. Tipo, depende também… Os plot é, twists que a vida dá. Os é. plot twists que a vida dá, é. É, também tem um pouco do, de como as coisas se compõem. Infelizmente, assim, é, os caras que são realmente poderosos… Eu não tô falando do dono da Toei, tô falando de um jeito geral, geral assim. É, eles seguiam muito nas métricas, no que, na, no que é mais fácil… No que uhum. tá dando certo Que vai dar mais dinheiro que pode, ou às vai vezes gastar ser uma menos Não, que às vezes pode Real. ser uma baita de uma furada O cara tá, acha que tá gastando menos E aí dá um problema ali na frente que ele faz Sim, sim, total Uma coisa que, me, que eu fiquei muito atento é o seguinte Teve uma, uma emissora de televisão Que produziu uma novela Uma época que era Muito ruim, tinha efeitos especiais ruins E... Eu sei qual é <risos> <Essa>. <risos> Eu tô falando porque é uma questão de tipo Nós claro, não estamos contando, claro, mas você claro, claro. vai entender Aí a... Meu professor perguntou na, na aula: gente, essa novela é boa? Todo mundo falou que não. Ele falou assim, mas já tá, tem mais de 600 capítulos. Será que ela é ruim? O que acontece é o seguinte: para aquela emissora, no horário, o, foi de 3 pontos para 10, por exemplo. Então, é uhum. muito boa para aquele horário. Uhum. Tem defeitos? Tem defeitos como eu tô com rasgo na calça, você na camiseta, essas coisas todas. Ela é tosca. É, ela é tosca. Mas ela foi melhor. Ruim, é, né? a gente adora. <risos> mas ela foi melhor do que aquilo que tinha. Então, veja bem. Uma empresa, ela não pode se dar o luxo de errar mais, porque ela tem custo. Não. E não sei o quê. Os fãs, eles podem errar. Sim. Porque claro. a gente não gasta nada. Nós é estamos diferente. gastando o quê? O nosso talento, caneta, tida, tudo bem, mas não é uma coisa absurda. Então, se nessa, na, nessa direção a gente fizer e acertar, é, no meu entendimento, é impossível que quem tá lá na frente, ô, esses caras já acertaram. Peraí, isso aqui é bom, né? Né? Quer dizer, você vê aí a Netflix que, que é super, que é grande, é, que é outra coisa. Tem uma coisa também, assim, de, pegando o exemplo da novela que você falou. né Ela dava certo, evidente que dava certo. Tem várias coisas que dão certo, que são grandes… Assim, você é, pode até ter divergências sobre o que você acha Mas pode ser grandes porcarias, vai Ou, ou, ou não tá no padrão Ok, o que eu acho não que tá a gente... Padrão, ela cumpriu o é, padrão fazer é, Era aumentar audiência a questão, Não, era aumentar audiência Mas o lance é o seguinte é, Se a gente ficar só pensando... É óbvio, claro, ninguém aqui é ingênuo Todo mundo adoraria que, sei lá, essa live tivesse um milhão de pessoas assistindo <risos> Não, a gente não tem uma, uma audiência gigantesca Mas a gente fala direito pro nosso público Eu acho que quando você faz as coisas... É só pela técnica ligada é óbvio. Tô com o Caio aqui há dois Sim, anos. Mano, claro. Eu já tô na, no ritmo, na automática. Assim. Você fala, <risos> cara, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, vamos nessa. Tá seguro nisso, vambora. Mas se não tiver uma certa paixão envolvida, eu acho que a Você coisa faz, fica meio cara. sem tempero. É, claro. Falar Entendeu? nisso... Porque, tipo, gosto. Eu gosto de fazer esse negócio ó, aqui. Falar nisso, semana. nós Sim. temos só cinco minutinhos, gente. Já Infelizmente. chegando no final. Que pena. Quem, quem falou menos agora? É, Ou então vamos ó, fechando. Então, pô, antes de tudo, por favor, façam um o jabá de vocês. Cada um fala onde as pessoas podem achar as coisas de vocês. Mande aí. Depois a gente vai colocar na descrição de tudo, mas... Falei um geralzão aí. Gente, quem estiver assistindo, inclusive, eu quero só chamar atenção para uma coisa. Você mostrou aí uma, um cara que falou: Ah, eu queria muito fazer, né? E, você vê, existem essas pessoas que eu estou falando. Sim. Elas existem, elas são reais. Elas só não sabem começar. Mas, quando alguém começa, eles entendem que se eles pagarem a passagem, eles entram no ônibus e vão junto. O cara não dirige ônibus, mas ele pega aquele ônibus. Então é isso que está acontecendo agora no 788. É né? Vídeo Frank É, exatamente, que é uma surpresa que a gente tá preparando aí no, pro, pro nosso projeto A gente pode voltar um dia se vocês quiserem falar uh, com oba. certeza Então quem tá com a gente aqui, quiser seguir o Instagram E dar qualquer tipo de colaboração pro projeto É oculto Então são dois O junto E o site é www.santiceiaepisódiooculto.com A gente, o pessoal começou a pedir é, ah, eu sempre quis fazer, etc Nós vamos fazer um curso aqui de São, em São Paulo um Ele se Por porque é episódio oculto? Por que, que é episódio oculto? É, de certa oculto? forma assim Porque eu é, estou contando aquilo que, tá não contando que não foi contado na série contando as coisas que não apareceram, ah, Mas que estavam lá, né, as, bre então. as brechas Exato. Então, quem está assistindo a gente Se quiser também saber do curso Que vai ser ministrado pelo Alisson Me chama no direct A gente vai depois conversar, bater um papo Legal. Vou ter muito prazer em receber outras pessoas que sonham também Vocês não vão se arrepender Só, só pra me encerrar tá bom, Eu vai. tinha dito pra vocês que eu gosto muito de auto desenvolvimento desenvolvimento pessoal. E como eu sofri muito por não ter um conselho em um momento em que eu precisava e fui é, salvo por ter um conselho, eu tenho como meta de vida também fazer algum trabalho que seja de desenvolvimento pessoal. E eu vou linkar isso com projetos antes de ser episódios ocultos. Então são dois sonhos que eu já estou realizando e que estou fazendo para realizar o sonho dos outros. É assim que eu acredito que o mundo continua girando. Muito bom, muito bem. Vocês, pessoas, por favor, peraí, aí. Ah, Thiago já tinha falado outra vez, mas fala aí o pessoal pode continuar te seguindo, né? É, é, é sempre bom. Então, mandar. é... É, eu sou o Thiago. <risos> é... Bom, meu trabalho, vocês podem achar também no Instagram, Thiago com TH, Haric. É difícil de escrever, então vai estar lá na descrição. <risos> é... Que... Meu trabalho principal é com tatuagem, né? Mas eu faço muita coisa ligada à, à cultura pop e tudo mais. E eu também... Tô sempre atualizando lá com, conforme as coisas do projeto eu vou fazendo, eu vou jogando lá sempre alguma coisa. É, e é isso. Tô desenhando o. A, a história paralela do Orfeu de Lira. Acho legal, né? A gente falar é, isso. Que, qual, quais são as histórias que a gente tá produzindo? Tá ah, é, sim, pode fazer. é e, sei lá, é isso, gente. Alisson. Foi bom. É, quem quiser seguir eu no meu Instagram é Alimozero. É o único nome que eu consegui achar, eu só queria colocar ali só, porque. Tem dois L, faz... só letra o pessoal entender. Ah, é, tem dois L, Y e tem um Z no final, tá? É, eu tô começando a fazer quadrinhos como eu disse, né? E também queria dar um tipo um detalhe. Quando o Diogo, ele. Tá aparecendo? Ah, tira a foto. Boa. Beleza. Quando ele começou a, a, a falar de Cavaleza, ele perguntou pra mim se eu, se eu conhecia Cavaleza. Eu falei que não. Eu não conhecia nada. Eita. Aí eu comecei a conhecer por causa dele, né? Então, por causa disso, eu acho que vai dar um, um grande gancho, né? Eu posso dar um beijo pras pessoas antigas? Manda, por favor. Eu, quero dar, um eu dar um beijo pra minha mãe. Tem que dar beijo pra minha mãe, né? Tem, tem. Importante, importante. É, para as pessoas que falaram que é pra mim vir hoje. Eu não sei se eu ia vir hoje, não sei se eu ia conseguir vir hoje, mas eu o consegui O Gabriel vir. Pereira, você falou pra você mandar salve pra ele, hein? É, e ia mandar pra ele aí. agora. <risos> Gabriel, Vilanela, pessoa incrível também. É, Murilo, essas pessoas que falaram pra mim vir aqui. Miguel, que é da Japa São também. Então, um beijo pra todo mundo. Um grande abraço. Abraço. Abraço, ó. Abraço. <risos> tá aí, obrigado por terem ouvido a gente. Então valeu gente, obrigadão todo mundo. Um que beijo para Sara que falou que a mãe dela é terrível. Um abraço pro um abraço pro Raul Lima que diga disse viva a revolução, revolução caramba o programa é meu. Eu então, cheguei no horário, pelo cheguei no horário. É, gente, eu quero ver, eu quero ver ele aguentar minha agenda. gente. Obrigadão, valeu todo mundo. Obrigado Caio. Valeu, valeu, Jair, valeu, valeu. Alex, todo Você mundo. está na Rádio Geek. Baixadas ah, pelo que fazem. ali na câmera gente.